queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Nós agradecemos, louvamos a Deus por essa oportunidade E hoje nós vamos começar um novo trimestre O segundo trimestre de 2021 E nessa, nesse novo trimestre nós estamos, estaremos falando sobre Dons espirituais e ministeriais Então nessas próximas 13 lições Nós vamos falar sobre os dons espirituais Hoje a lição de número 1 o tema é, e deu dons aos homens. O textuário está em Efésios capítulo 4, versículo 8, e está escrito assim, Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. E nós vamos estudar essa lição maravilhosa. O objetivo geral da lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. E ainda três objetivos específicos. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, Analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Mais uma vez comigo, professor Joás, muito bom tê-lo aqui. Estamos hum. começando um novo trimestre, um novo assunto. Aliás, na verdade não é novo, uma sequência do trimestre anterior, né? Esse, a lição, as lições né, desse trimestre vão é, concordar com a do primeiro trimestre, e um, um, concordar, assim, fazendo um complemento, né, é, é repetido, a gente sabe que é repetido a, o mesmo tema, da mesma lição do segundo trimestre de 2014, né, é, é lógico que pela importância do tema e pela pertinência do tema, é, que encaixa como uma luva, né, na sequência desse primeiro, aí, a necessidade, né, esse alvo que está que tá traçado aí para até o meio do ano, né, e é necessidade de, de suprir o povo de Deus, né, assembleiano, com boa teologia a respeito dos dons espirituais, né, a respeito do Espírito Santo. Professor, esse assunto é um assunto muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo aí tanta, vamos falar assim, heresia, tanta má administração, má gestão dos dons espirituais, e é um assunto muito importante, muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né? É, acredito que quando o pastor Elinaldo Renovato pensou nessa, nessa verdade prática da primeira lição, a né, lição inaugural aí do trimestre, os dons são dádivas divinas para a igreja continuar sua missão até que o noivo venha buscá-la. Acredito que naqueles dias ele, ele já entendia que falta pouco para esse dia né, em que o noivo vem buscar a igreja. E hoje, então, né, você vê como a lição é atual. É, falta menos ainda do que naquele, naqueles dias lá de 2014, é, que, que já era iminente a volta de Cristo. E agora, é, esse, essa, esse arrebatamento né, de que é feito menção aqui na verdade prática, é, é o último sinal que falta né, para o fim dos tempos, é o último sinal que falta né, para o fechamento da história. Né, e a gente sabe que esse dia... Está muito perto, né? Professor, e graças a Deus, é, por essa lição maravilhosa, nós vamos estudar. Bom, nós vamos falar de três lições aí, durante esses próximos três meses, né? Até junho nós vamos falar. Março, abril, maio e junho. Né? Nós vamos falar aí dessas três lições. Eu quero só passar aqui essas três lições, comentar o que será falar dessas lições, e nós vamos à nossa lição de número 1. Lição de hoje que nós vamos estudar. E deu dons aos homens. É a lição inaugural que nós chamamos, né? É uma porta de entrada aí para todas as demais. Lição 2, o propósito dos dons espirituais. Lição 3, dons de revelação. Lição 4, dons de poder. 5, dons de elocução. 6, ministério de apóstolo. 7, ministério de profeta. 8, ministério de evangelista. 9, o ministério de pastor. 10, o o ministério de mestre ou doutor. 11. O presbítero, bispo ou ancião. 12. O diácono ou o diaconato. E 13. A multiforme sabedoria de Deus. Professor, que lições importantes e boas para nós hoje, né? Bom demais, né? Bacana demais. E é, essa, essa primeira vai é, abordar tudo isso aí né? E de forma resumida. Depois a gente vai ver pormenores aí de cada dom desse, cada presente desse de Deus, né, do Espírito Santo. Muito bom. Vamos lá então, professor, na lição de número 1? Um. Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. E nós temos aí uma citação, Efésios 4, 12 e 13. Professor, na introdução nós já definimos aí o que são dons e para que eles servem. Essa introdução é tão importante, né? essa citação de Efésios 4, aí é, que você identifica uma igreja saudável no exercício dos dons pela unidade. Né? É, quem lê esses dois versos de Efésios, aí percebe que é, quanto mais o Espírito Santo der dons à igreja, mais unida essa igreja vai ser. Né? Quanto mais a igreja... Manifestar os dons que recebe, porque é fato que Deus, é, pelo Espírito Santo, dá dons a todos os cristãos. Né? Uhum. A gente já viu isso no trimestre passado. né? É, é todos têm é, dons, algum presente do Espírito Santo para é, o pro prol da comunidade, né? em prol do próximo. É, dons que capacitam né, a pessoa a servir melhor então eh, E Efésios, eh, nesse capítulo 4, verso 12 e 13, né, pelo menos esses dois versículos vão dizer que eh, um pleno exercício desses dons que o Espírito Santo dá eh, vão contribuir para que a, a unidade da igreja seja maior. Né? Então, aonde você vê divisão, né, eh, os dons passaram longe. Né? O, o, eh, mesmo que esses cristãos tenham recebido os dons, não estão exercitando. Uhum. Né, se estão divididos Onde a unidade eh, Os dons estão em pleno exercício E estão funcionando como deveriam funcionar Sendo aplicados para o que devem ser aplicados Que é a unidade do corpo Muito bom A unidade Nós nós temos aí uhum. N versículos na Bíblia Que corroboram com esse pensamento da unidade E o porquê da unidade, né professor? É, não é um caminho fácil né? O caminho da unidade é um caminho complicado Complexo uhum. né? E os dons é, foram entregues para isso, para facilitar, né? subsidiam, né? Uhum. ou seja, eles financiam, eles é, auxiliam, eles ajudam né? uhum. é, os santos para que cheguem à unidade da fé. Muito é, bom, então é, muito bom. É tremendo isso aí. Né? Muito bom. Vamos lá então. Os dons na Bíblia é o capítulo primeiro, depois nós vamos falar no capítulo segundo, os dons de serviços, de serviços né, que são espirituais e ministeriais, e por fim no capítulo 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Então nós vamos trabalhar agora nesse capítulo 1 aqui, é, os dons na Bíblia. Antigo Testamento. O dicionário bíblico Arcfim mostra que várias palavras hebraicas que significavam, que significam dádiva, a origem dessas palavras está na raiz hebraica natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento aves lumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Então, professor, é, o comentarista está falando aqui do que são dons. Ele apresenta no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na, na atualidade, nos dias atuais, né? nos dias de hoje. É, é, essa, essa palavra que mais aparece aí no Antigo Testamento, né? Natan, é... Tem esse sentido de, de dom né, e, e ela tem um, um significado de dádiva mesmo, de presente, né, é, algo que foi doado liberalmente por alguém que tem muito a doar. Né, é, esse, esse é o sentido, um sentido bem amplo da palavra né, dom é, e, e é usado amplamente no Antigo Testamento. Né, Basta olhar que tem personagens no Antigo Testamento que tem Natan no nome, né? Verdade. Natan, Jonathan, Natan, uhum. né? é, Nael, né? tem presente, dádiva no nome, presente uhum. de Deus, Deus deu, Deus presenteou. Uhum. Né? Então é, é uma palavra muito comum no Antigo Testamento é, e que mostra o caráter de Deus, né? de ser esse Deus presenteador, né? esse Deus doador e que é, acaba nos exigindo uma postura semelhante, né? já que nós temos a sua imagem e semelhança. Muito bom. Professor, então, é, é, eu gostaria só reflizar um negócio muito que você falou aqui, é, dessa questão de subsidiar, que ele financia, né? o próprio Deus ele financia a manutenção da igreja, ele, ele deu isso como presente. É tão bom a gente pensar e saber disso, né? Pois é. é, é isso expressa não só o caráter de Deus, de ser doador, mas também o seu propósito com a igreja, né, ele quer que a igreja seja uma unidade, uhum. uma unidade poderosa, né, para que eles, o seu reino se expanda, né? para que sua vontade seja manifesta a, a todos os homens, né? então, é, ele, ele proveu os meios, né, subsidiou, né? ele proveu os meios para que essa unidade aconteça, né. E, para explicitar o seu propósito também, né, é, isso deixa muito explícito para nós qual é a nossa missão. É, é, o fato de Deus nos presentear com tantos dons, é, mostra para nós qual é o propósito dele para nós. Verdade. Então, é, cabe a nós exercitar isso aí, colocar em prática o que ele nos deu, né. Muito bom. Professores, nós falamos no Antigo Testamento também que essa, essa unção, esses dons eram para pessoas específicas. Já no Novo Testamento isso foi, é, vamos dizer assim, que essa vontade de Deus foi ampliada. Podemos falar isso, né? Sim, é, a gente entende que a revelação de Deus é progressiva, né? Então ele começou escolhendo um homem e depois uma família e depois é, gerações inteiras e depois um povo, uma nação, né? Daquele homem uhum. que ele escolheu primeiro, que ele elegeu primeiro. Né? Vem uma nação e depois chegou até nós. Né? Basta ler Romanos aí. Né? Aqui a, o, a leitura bíblica é Romanos 12. Se uhum. você ler do 1 ao 12, você vai entender isso aí. Né? Um capítulo antes, o apóstolo mostra é, como que nós fomos enxertados nesse povo que ele elegeu. E a, uhum. Nós que não éramos povo, agora somos. Né? E não devemos nos orgulhar disso, porque se ele quebrou da própria, da própria árvore mãe, né, da própria raiz, uhum. né, e para que nós fôssemos enxertados, imagina nós né, que fomos enxertados. Verdade. Né? Então não devemos nos orgulhar disso, mas é, servi-lo com temor né, e, e procurar entender a vontade dele e fazê-la se cumprir. Né? Muito bom. Bom, professor, nós falamos aí no, no Antigo Testamento, agora vamos ver um pouquinho no novo, que é o, é o ponto 2 do primeiro capítulo aí. O mesmo dicionário informa, ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diversos significados, que se relacionam ao verbo grego de domir. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15 nova... ele representa esse sentido aí. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Promova a libertação dos cativos, ministre a cura dos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então nós vemos aí a amplitude desses nós no Novo Testamento. É, esse Filipenses 4.15, né, o apóstolo está é, até trazendo um elogio aos filipenses, né, dizendo que nenhuma igreja participou comigo no sentido de dar e de receber, a não ser unicamente vós. Né, é, essa, essa palavra dar, que aparece aí né, em Filipenses 4.15, é doses. Ela vem dessa raiz de dome. Né, e o, a, a gama de significados aí é muito ampla, mas sempre nesse sentido de presentear, né, suprir, fornecer o necessário, recompensar, comissionar, né, dar a alguém algo de livre vontade e de espontânea vontade para que esse alguém supra as... É, é, para que se alguém seja suprido né, nas suas necessidades e que esse alguém use esse dom, essa dádiva, para a sua própria vantagem, para o seu próprio bem. Uhum. Né? É, presentear, deixar que tenha, né? tudo são significados dessa raiz de dom. É uma raiz né, linguística, então tem um significado uhum. muito ah, amplo. Né? É, muito e isso acaba é, trazendo... É, Ganho ao nosso conhecimento, né? A gente vê uma palavrinha ali, dar. Né? Uhum. É, ninguém participou comigo como vocês, no sentido de dar e receber. Aí uma palavrinha, se você for na raiz dela... Amplia o significado Bom professor, como nós estamos falando de dons na Bíblia né, Nós vamos falar aqui de muitos dons aí Durante esse trimestre todinho aí, Dons ministeriais, dons de serviço E depois nós vamos ver A, a separação de dons de elocução E nós vamos ver um monte de, de, de, de, de, de, vamos falar assim De separação Nós vamos estudar muito sobre dons espirituais Mas alguém pode falar que o dom é dele? De jeito nenhum né? É o próprio texto aí né, deu dons aos homens é, a gente vê da onde que veio né? uhum. é, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens Efésios uhum. 4:8 então é, foi ele que deu é, e se a gente olhar essa essa essa gama de significado da palavra né, é, que é usada por Paulo aí né, ele deu ele ele forneceu o necessário para que a gente viva em unidade da fé. Uhum. Né? Ele nos recompensou né? quando nós, é, pela fé, o, esco é, o escolhemos, né? caminhamos em direção à cruz. É, ele nos comissionou, essa, essa palavra de, de domingo tem uhum. esse sentido de comissionar também. É, você trabalha, você recebe uma comissão pelo seu trabalho. Uhum. Né? É, e supriu. Ele, ele deu esses dons para suprir a nossa necessidade de união, de unidade, né, para que a gente seja um corpo. Né? É, o corpo tem cada membro as suas necessidades. Aí você tem uma necessidade, ele, ele vai dar para mim algo para suprir a sua necessidade, como o corpo de Cristo. Olha só, né? assim ele nos mantém unidos. Muito bom, né? É, essa, é por isso que a palavra dom ali foi muito bem escolhida pelo apóstolo, porque ela tem essa gama de significado. Aí. Muito bom. E ele usa muito a expressão corpo, né? Corpo de Cristo, pois sendo é. que Cristo é o cabeça e hum. nós somos ah, os membros desse corpo. É a edificação, né? Letriz, né? Muito ele bom. Não é nada muito meu. <risos> Joás, eu lembro que nós falamos aqui, professor, numa lição aí, uns dois ou três trimestres atrás aí, mesmo nas transmissões, eu lembro que nós falamos sobre a construção desse edifício que é a igreja. Né? Pedra é. por pedra. Membro por membro, o tanto que isso é importante E o tanto que Deus preserva esses dons para a unidade da igreja Isso é muito importante tá? é, Eu lembro dessa lição porque não tem como esquecer né? Nós gravamos com pastoraria pastoari lá no sítio Verdade é, E essa, essa lição foi muito significativa né? para a nossa história né? Falamos da pedra angular, é, muito bom muito bacana Muito bom, boas lembranças, né? Jorge, ponto 3 aí, professor Uma dádiva para a igreja a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em três categorias principais. Dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, também em 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o um assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se a exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então na visão do apóstolo Paulo, ele não faz essa questão dessa separação, isso aqui é um recurso que nós temos na modernidade, que nós podemos e devemos usufruir, dele. Né? A gente pega as cartas paulinas, ele... É... Em um lugar ele cita uma lista de dons, aí tem oito dons. Aí em outro lugar ele cita outra lista, tem nove dons. Aí depois ele cita outra lista, ele vai citando assim, lista e de acordo com a necessidade daquela igreja, de acordo com a necessidade daquele público para quem ele está escrevendo, uhum. né? E ele cita algumas listas aí de dons. Então é, é, é importante frisar isso aqui, que essas classificações... São classificações didáticas, uhum. né? para facilitar, de alguma forma, o entendimento dos dons. Né? Muito e bom. Paulo mesmo escreve que não quer que a igreja seja ignorante acerca dos dons. Né? Então, é, quanto mais didático a gente puder ser, é melhor. Então, é, há essas classificações. É, ah, isso aqui, isso aqui, não é. eu não vou discutir com o pastor Gilberto, mas isso aqui não é dom espiritual, não, isso aqui é dom ministerial. Não existe isso, né? Se, é, uhum. se tudo vem do Espírito, tudo é espiritual. Verdade. Então, é é Isso aqui é didático, né? Uhum. É, isso aqui é dom de serviço, isso é dom espiritual, isso é dom ministerial. Isso faz parte de uma didática. Todos Verdade. esses dons são dons espirituais, não são só uhum. nove dons. né? Paulo, se juntar todos esses textos, em pelo menos 20, uhum. né? Então, e são todos dons espirituais, vieram do Espírito de Deus, são presentes de Deus, né, para que o corpo seja é, unido, edificado em Cristo, que é o cabeça. Né? Então é puramente didático isso aí, não, vão, não vão ficar com... É... Nós não vamos brigar por causa é. disso, né? nem convém, nem convém. É. Professor, nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, uma pausa, vamos para uma pequena pausa aqui, e você que está em casa, continue nos acompanhando, nós estamos falando de uma lição importantíssima para os dias atuais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.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 Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos no quadro hoje Lições Bíblicas. Nós queremos te agradecer pelo carinho de sempre, pelo o, o, você nos acompanhar, né, pelo carinho, pelo acompanhamento aí nas nossas mídias. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Nós estamos falando hoje sobre dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, que tudo são dons espirituais. Já ouvimos aqui no bloco anterior, o professor Joás falou isso de uma forma muito enfática e isso é muito bom. É, professor, nós vamos no capítulo 2 agora E nós vamos falar dentro dessa didática cristã que nós estamos usando né? Dentro dessa didática aí que faz parte do ensino Nós vamos falar então dos dons de serviço Dons espirituais e dons ministeriais Nós vamos dar uma clareada nesses dons aí Que são todos dons espirituais é, Alguma observação antes da gente entrar nesse comentário aí? É, não, é só, é só a respeito da classificação mesmo né? A gente vai... É... É bom lembrar que ao longo do trimestre, né, todas essas, essas categorias, digamos assim, né, de dons vão ser estudados à parte, cada um com sua lição. Né. Então, é, a lição de hoje, a gente não pretende, não tem nem tempo para isso, né, eu exalo o assunto, é, mas é, a gente vai é, falar do, desses dons aí, e vai falar dessas classificações, mas pessoal fica tranquilo que nos, nas, nas lições que virão, né, tudo isso aí vai ser mais esmiuçado, mais é, tratado com mais cuidado, com mais detalhes. Né? Muita coisa por vir aí, né? Isso. Muito bom. Dons relacionados ao serviço cristão. Então nós vamos falar é, os primeiros dons aí, né? Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoestra a igreja lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e a comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de 12 apresentada em Romanos 12, traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que serve, subentende -se de que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os donos de serviço listados por Paulo em Romanos, ministério, ofício, ofício diaconal, exortação, encorajamento e repartir, né, que é a mesma coisa, presidir, exercer misericórdia. Eu vou repetir isso aqui, que é muito importante. Ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Muito importante isso aqui, né? você já falou isso aí no bloco é, anterior. Isso aqui é uma coisa para não perder de vista durante todo esse trimestre, aí e até durante toda a sua caminhada cristã. Né? Algo para não perder de vista. Os dons não são meus, né? eu não sou autossuficiente nos dons, né? É, então eu não tenho nada de que me orgulhar né? e eles não são para mim eles são para o bem do, de quem está de outro cristão que está perto de mim né? é, então é sempre em prol do outro em prol do próximo é, você vê essa lista aí de Romanos 12 né? profetizar, servir, ensinar, incentivar é, doar é um dom, né? alguém tem o dom de doar o dom de presentear, né? liderança e misericórdia. Muito né? bom. É, você, você vê é, algumas dessas características aqui, você vê em, em pessoas que têm isso naturalmente. Tem pessoas que naturalmente é, gostam de servir, gostam de ser úteis. Né? Tem, pessoas é, né? Tem pessoas que naturalmente têm uma facilidade para ensinar. Tem pessoas que naturalmente têm uma facilidade para liderança. Né? É, isso tudo está é, atrelado a, as no... a como a gente funciona, né? é, o sujeito é sanguíneo e tem uma capacidade natural de liderança. Uhum. Né? É, então a gente já, já identifica essas coisas né, como, como dons naturais, mas aqui em Romanos 12, são dons é, entregues direto pelo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para que a igreja cresça né, na unidade da fé. Então é, é, todos esses dons aí litado, listados em Romanos 12, né, até esses que parecem mais comuns, né, ensinar, dar, né, é, exercer misericórdia, liderar, é, são capacidades especiais né, dadas pelo Espírito Santo de fazer essas coisas. Né. E a gente conhece pessoas assim, né professor? Sim, sim. Tem, tem pessoas que é, é, se nasceram para a liderança. Né, se já nasceram com um dom natural de liderança. Quando vem a Cristo e recebe esse dom aqui de liderar, né, aí vai ser uma liderança poderosa. Agora, se, se não nasceu com esse dom e vem a Cristo, Cristo quer chamá-lo para liderar, ele, o Espírito Santo vai dar essa capacidade para ele. Né, e vai ser bênção para todo mundo que está em volta. Né, Verdade. Porque é, todos esses dons aí, eles vêm é, por causa do outro. Né? É, quem ensina está tá, tá, tá servindo a outro, né? quem profetiza está servindo a outro, quem serve, então, é, o diáconos, né? o que serve, está tá a serviço de outro. Né? Todos esses dons aí, né? até a liderança, a liderança é sempre em benefício dos outros né? é, e exercer misericórdia. Então, né? então todos esses dons, né? tudo aí é em função do. Do próximo. Verdade. Do o judeu não tinha uma noção muito clara do que é esse próximo. Quando o próprio Jesus citou Levíticos, 18, Levíticos 19, 18, quando ele próprio citou, alguém perguntou, mas quem que é o meu próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas como assim, quem é o meu próximo? Porque no entendimento judaico, o próximo era o concidadão. Outro judeu. Né? É, e Jesus esclareceu. Né? Ó, naquele caso ali, ele contou uma parábola. Né? Nesse caso aqui, quem foi o próximo dele? Não foi o samaritano? Né? Os concidadãos não passaram e deixaram ele sofrendo? É, ele continuou no sofrimento dele? Quando os concidadãos passaram? Né? Mas o samaritano não. Foi lá, acolheu, cuidou, sarou as feridas. Né? Deu provisão para que se precisasse de mais alguma coisa. Né? Então o próximo dele... Não foi um cidadão. Jesus esclareceu as coisas. Né? O meu próximo é qualquer um que Deus me levante, me capacite, me presenteie com algo para servir. Né? Esse é o meu próximo. Muito bom. Professor, e é muito legal quando a gente fala dos dons espirituais, sejam eles ministeriais ou dons de serviço, é, o importante, todos são em função do próximo. Sim. Todos, sem exceção de nenhum. Eu Sim. gosto dessa expressão. Top demais isso. Muito né? bom. Porque tem gente que pensa que tem um dom e pode se vangloriar em cima disso, de forma alguma. Né? Essa parte aí de achar da pessoa, achar alto o suficiente, achar que é alguma coisa, isso é muito complicado. É. Só porque tem um dom, né? esse dom foi um presente, o nome já diz, né? é? um presente. Um presente que foi dado, mas pode ser tirado então, também. Um bom, né? grande, é quem deu o presente. Né? Verdade, verdade. Bom, ponto dois, conhecendo os dons espirituais. Primeiro nós falamos aí de dom de serviço. Agora nós vamos falar dos dons espirituais, o que Paulo cita em 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem a um mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Muito legal essa parte que também, professor, que ele fala desses dons espirituais, é, os mais conhecidos, né que a igreja sempre cita, 1 Coríntios 12. É, aí você já vê que essa classificaçãozinha que a gente está usando, uhum. É coisa nossa mesmo, não é nada da cabeça de Paulo, né? Uhum. É uma classificação que a gente usa para facilitar. Uhum. Né? Você vê, você aí você já vê, pelo, por exemplo, tem um dom aqui, profecia. Uhum. Aparece lá naquela lista e aparece aqui nessa lista. Qual a diferença de um para o outro? Alguém acaba apontando, não, mas isso aqui é para isso? Não, mas profecia é profecia, né? Se você profetiza, você proclama, você declara a vontade de Deus, a palavra de Deus. Uhum. Né? Você profetiza. Então é, não tem diferença, profeta é profeta, profecia é profecia. Verdade. Né? É, e e, e do me, da mesma forma que aquela lista de Romanos 12, você percebe que, que tudo vai beneficiar a unidade, vai beneficiar a comunhão. O próximo, uhum. né? tudo vai ser em torno da comunhão, da unidade do corpo, que Paulo, aqui em Coríntios, faz questão de, de, de ressaltar esse ponto. Né? Nós somos corpo de Cristo, né? uhum. membros diferentes de um mesmo corpo. Né? E para que esse corpo esteja em unidade, tem a primazia do cabeça, é ele que vai distribuir os dons conforme ele quer, para que esse corpo se desenvolva da forma que ele quer que se desenvolva. Professor, e só uma observação com relação a esses dons espirituais de 1 Coríntios 12, né, é exatamente o único dom aqui que está no plural, é o dono de cura. Dons, que usa essa expressão dons, dons de, cura. de cura. Exatamente porque são vários tipos de enfermidades e o Senhor tem cura para todas elas. Isso. Muito né? bom. Se a cura é da alma, se a cura é do corpo... Né, se a cura é do bolso, verdade. <risos> é, qual, qualquer que seja a cura, né, é o Espírito Santo que tem a capacidade de fazer. Muito bom. Lição boa, hein, professor. Demais, né? Quem está em casa, os nossos ouvintes, que lição maravilhosa. Aproveite, pegue aí papel, caneta, anote, faça suas anotações e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe, tá? Bom, ponto 3, acerca dos dons ministeriais. Então nós falamos de dono de serviço, dons espiritual e dons ministerial, que todos são espirituais, muito bem definido aí por Sim. você, professor, Sim. desde o princípio. A epístola de Paulo aos Efésios classifica dons ministeriais assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, (Efésios 4:11). os propósitos de o Senhor conceder-os à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são em primeiro lugar capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, em segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Olha bem, voltamos ao princípio da unidade. É, essa lista aqui é interessante, né? É, tem gente que usa é, esses termos aqui para aquela coisa da, da autoproclamação, né? da autossuficiência, uhum. né? É, e ó, eu entendo que acaba sendo uma auto-sabotagem, né? O sujeito é verdade. Que ele... Eu sou aqui, aqui é o apóstolo que está falando. O cara enche né, o, o pulmão de ar para falar apóstolo. Né? E a gente percebe que como todos os outros dons, é um dom para exercer um ministério. O ministério é serviço. Né? O cara é apóstolo para servir outro, né? para servir a outros. Então, não é coisa para se vangloriar. Nós não estamos fazendo crítica, professor, eu... mas o que, é que significa a palavra apóstolo, no seu original? Apóstolo, eu entendo que é, vem, da, vem da... Se você olhar, por exemplo, a, a, o Novo Testamento em hebraico, né, uhum. a Brit Hadashá ele vai trazer uma palavra lá que é muito interessante, é, e você vai ver o significado dela, é como se fosse um entregador. Aquele que foi enviado, né? É, como se fosse entregar. Você, nós estamos com fome agora, vamos pedir uma pizza lá da Bertucci. Uhum. Vai vir um, um motoqueiro, porque em né, tempos de pandemia, eu não posso ir lá e tal. Vai vir um motoqueiro, uhum. é um entregador. Ele vai entregar a pizza. Ele é o apóstolo. Uhum. É, esse é o sentido da palavra. Você é apóstolo para entregar de Deus. Né? Não é para se beneficiar, não é para benefício próprio. É lógico que servir traz benefício. Claro. Tudo claro. que você planta, você colhe. Né? Uhum. Então, é, isso aí é, é uma regra para a vida, né? não é só para quem tem dom espiritual. Verdade. Né? verdade. Mas, é, primariamente, não é para isso. Né? Uhum. É para o benefício do outro, não para o seu. Né? Então, é, é muito bom ser apóstolo, bacana. Né? Mas você está aí para entregar, para servir. Né, para dispensar, para trazer o é, um presente para o outro. É, eu estou falando isso aí, professor, porque é, é, há, uma, há um erro muito grande em usar essas nomenclaturas para outros fins, né? principalmente esse, esse de apóstolo aí, é... Talvez a pessoa nunca entregou nada, nunca saiu do lugar, nunca foi enviada a lugar algum e usa essa nomenclatura. É. é uma coisa muito complicada. Né? É Uma contradição, uma contradição né? semântica, é? lógica e tudo mais. E por falta de conhecimento, muitas pessoas vão atrás disso aí. Tá bom. Professor, mas voltando aí aos dons ministeriais, nós vemos aí que são dons de serviço também. Né? Não deixa de ser serviço, porque... Quem recebe esse dono está trabalhando em prol do outro. Né? Então nós vemos aí cinco nessa listagem de Paulo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. O mais importante ficou para o final, né? É, é, esses dons ministeriais aí, é, é, você vê que todos são servos. Né? E assim, é, nenhum desses aí pode se vangloriar por ser apóstolo, por ser profeta, por ser doutor. Uhum, verdade. É. É, e estão todos para servir, são todos discípulos de Cristo, né, fazendo a vontade de Cristo. Interessante, professor, que os três primeiros aí apóstolo profeta e evangelista são pessoas diretamente à pregação e à divulgação, à propagação do evangelho. Eles vão, eles vão. Agora, os dois últimos, né? que pastores, pastores e doutores são é os que estão trabalhando de forma local para cuidar do povo. Agora, os três primeiros apóstolos, profeta, e evangelista, são dons muito importantes, são pessoas importantíssimas no reino de Deus, que eles que abrem, vamos dizer assim, portas para a pregação do evangelho, né? Claro que Deus faz isso, mas Deus usa essas pessoas para, com esses dons para exatamente alavancar o reino de Deus aqui na Terra. É, são essenciais para o crescimento do reino, né? Todos esses, esses ministérios aí são essenciais para o crescimento do reino. É, é, esses dois últimos de forma mais, mais concentrada, né? mais uhum. local, e os três primeiros de forma mais abrangente. É verdade. Né? Professor, nós estamos chegando aí ao finalzinho da nossa lição, mas nós temos aí o capítulo terceiro, que é muito bom a gente falar sobre ele também. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Se a gente for olhar a igreja de Corinto, Paulo falou muita coisa, nos dons espirituais, sobre o amor, sobre o casamento, falou tanta coisa para essa igreja de Corinto, que a criação de filhos, é, família. Professor, que, que é. igreja, hein? Instituição da Ceia. É... Começa começa aí pelo ponto 1, um, né, os dons são importantes. Uhum. É até citado os cessacionistas, né que usam como argumento uhum. né é, que os dons cessaram lá no primeiro século, eles usam como argumento que é, os crentes que acreditam nisso, os pentecostais, né, somos nós, tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. <risos> é, e pastor Elinaldo, ele concorda que infelizmente essa acusação tem um um pouco de verdade. Né? No caso de Corinto, era verdade. Né? A igreja de Corinto tinha gente supervalorizando um dom em detrimento de outro, né? se dizendo mais importante do que o outro, porque tem determinado dom e o outro tem outro dom, né? o dele é mais importante. Então tinha esse tipo de coisa na, na igreja de Corinto. Paulo chega a, a, a exortá-los, né? como vocês vocês estão a ponto de devorar uns aos outros, né? tinha gente se devorando em Corinto, né? é uma igreja complicada, né? complexa, é, e Paulo vai ensinar a respeito dos dons justamente para corrigir esses problemas. Né? É, e ele vai começar por aí, por esse ponto. Né? Uhum. Ninguém é supervalorizado por causa de dom nenhum, todos os dons são para o bem de todos. Né, todos os dons são para servir, são para trazer unidade, não o contrário. Né. É então ele já começa corrigindo por aí. Muito bom. Professor, e quando, e quando você falou que esses dons são importantes, e a gente vê isso na Igreja de Corinto, a importância desses dons espirituais, né, é, e como Paulo advertiu a Igreja de Corinto, é, você usou aí essa, essa, essa expressão sensacionalista, né é, Assim, falando que esses dons já passaram, né? É, Sensacionistas, na verdade, que esses dons ficaram lá, na, na, lá no passado na Igreja Primitiva. E a gente tem essa disputa até hoje aí, essa, infelizmente essa discussão que não era para ter, mas infelizmente tem, mas nós vimos a atualidade dos dons espirituais, confessamos, proferimos isso aí e nós vimos com os nossos próprios olhos a atualidade desses dons. Isso é muito importante a gente falar disso. Sim. É, no meio pentecostal, não se cogita essa ideia teológica né, de cessacionismo, porque a gente vê os dons em plena atividade. Então a gente nem dá muita bola para essa conversa de cessacionista. Né? Mas é, há teólogos sérios que pensam assim... É, Talvez pela raridade da manifestação dos, dos dons espirituais em sua igreja, em sua no meio comunidade que vive, local. Né? Aí acaba desenvolvendo uma teologia equivocada. Né? Verdade. Mas o Espírito Santo está aí, está usando, está agindo, está fazendo o que Deus. ele quer fazer. <risos> Bom, professor, encerrando aqui, nós vemos o ponto 2 e o ponto 3. Nós já comentamos tudo de uma vez só. A diversidade de dons, nós já falamos disso aí na citação aí no, no tópico anterior, né? Como Paulo fala aí é, é, desses, desses dons da diversidade e para que serve. E também o ponto 3 da autossuficiência e humildade, que nós não podemos é, usar por usurpação com relação a esses dons concedidos por Deus mas a diversidade nós já falamos, e a autossuficiência e humildade, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque senão nós caímos num laço. Esse ponto é essencial, né? não, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, né? esse ponto é essencial, o orgulho é um pecado é, daqueles pecados primários, talvez seja o pecado primário, o primeiro pecado é, do universo, né? talvez seja um pecado que dá origem a todos os outros, mas o orgulho, é certo, é que um pecado gravíssimo. Né? É, nós... O orgulho é um pecado gravíssimo que pode trazer é, consigo muitos outros. Né? É, eu separei alguns textos que falam dessa Fica verdade. Vontade, é, eu posso citar Salmos 86, verso 14, Salmo 119, 21, 51, 69, 78, 85, 122, Provérbios 21, 24, Isaías 13, 11, Jeremias 43, 2. Malaquias 3.15, Malaquias 4.1, e tem mais um monte, não, não dá tempo de citar tudo. É, a palavra que aparece para orgulho nesses textos dá uma ideia de algo que está fervendo, que está inchando. Uhum. É, a gente é, consegue ver um, um balão inflável daqueles que a gente enche com ar quente, uhum. né? a qualquer momento isso vai virar nada. Né? Parece que está crescendo, crescendo, mas daqui a pouco nada. Explode nada. Porque é, é, é algo que está cheio de nada, está cheio de, de ar quente. Né? Então, é, essa é a ideia que traz para orgulho em todos esses textos que eu citei aqui. Né? É, no Salmo 19, 12, 13, em nosso tempo já foi, né? é, quem pode perceber os próprios erros? Pergunta o salmista. Purifica-me, Senhor, dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, Senhor, me livra, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então aprenderei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Glória a Deus. Né? Quem, quem incorre nesse pecado de orgulho incorre em grande transgressão a Deus. Né? Isso começou. o salmista entendia isso e orou para que Deus o guardasse. E do isso orgulho. começou. Não foi no Éden, não, né? Não. É. Começou com aquele anjo caído lá. É, nos... querubim. Querubim ungido que é, caiu nós. do céu. E me parece que é esse texto de provérbio que você citou, professor, aqui: orgulho precede a ruína. 21, né? Provérbio é. 21. Precede a ruína. Queridos, chegamos ao final do nosso quadro de hoje, Lições Bíblicas. Queremos te agradecer pelo carinho e consideração. E voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A DEC TV. Conectado com você.